Sem dizer algo, por isso que aprendi a atirar Rima não sem vontade, eu provo que minha rima é brava Mas de escada, avança que é ovo, quem vai limpar o resto, salve alvo ah. ah. Pode ser o Bobo Bob, pode ser o do o França, você é louco Não adianta quem fica pra limpar as lambanças, quem faz é nóis, é o hip hop ah. Você não sabe quanto a vida, parceiro, não me pra arrumar nada mesmo Você acha que é o um gangueiro, eu sou o pique bagunceiro Sem ah.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 Aqui já tá classificado, tô esperando chegar pelo estado é. Tô esperando chegar pelo estado, por isso que você tá de vacilação Presta atenção, cê tá esperando, eu já cheguei, é muito bom Os dois de meu mano, é quatro quina, quatro rimas, camarada Tá perdendo no terceiro, passou quatro quina, meu flor, é mega da fila. Mega da fila, da vina, mano, porque se você ganha, virou burguesia Não tem problema, tá ligado, parceiro, cê ganhou ontem, amanhã já vai para sair em campinão, porque nem tem problema, você cria. Você tá lá, fica esperando eu chegar. E vai a tomar assim, tu arrima. Você vai camarada, vai vendo, eu apago seu farol de LED. Hey! Eu sou o Pico Cazuza, exagerada, burguesia fede. Tá oh! vendo, meu mano, que agora eu te mato. Isso daqui é um fato. Olha pra mim, seu novato. Chamo o Cazuza e nada na piscina de rato. Oh!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 Pisou na facada, nem faltou, nem foi jogar bola Cê falou não, é, não é competente Tive que rir, vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente Aê! O teu estrago, enquanto eu fazia rima na boca, já nasceu outro É verdade, meu mano, que eu nunca apanho Nasce cinco dentes a cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez Tira um no céu da boca, agora vai ter seis Agora vai ter quem?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 Que você tá batendo de frente, é correr rei do tanque. Mano, hoje em dia eu vou me chante. Vou acabar com o Tig, de caço no pulo da roda -fonte. Eu rimo na rima, pode entrar ou não pode mandar rima. É meio rima, eu tenho de cicena e vou moler, cê a rima. Eu, é a cima. eu deixo o que eu quiser, cê vai ficar frustrado. Você vai atingir a vitória aí de baixo. Essa é uma parada, vai te fuder. Você não é a Rockstar, você não vai na barão. Só eu tô olhando daqui que você fica maior que eu tá ligado? tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado, você é o arrumado, Vai tomar no cu é né? só você que é favelado O copia. Não, não, você foi o primeiro Sem maldade você é rima por dinheiro no babuca, Não paga o bunker você tá fudido Não valoriza o que ele paga De ver a cada um, de brincadeira Você acha que esse é gato não tá enchendo naquela geladeira? Oh. O rapaz, é vendo pro dinheiro, eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão Se enche geladeira, eu enche o coração Sabe por que eu sinto fumindo? Eu posso morrer com é. fome, garanto que eu morro só Você não vai morrer com fome, eu tenho Johnny MC Se eu existir, você vai continuar de. Porque você sabe é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo, quem nós sabe dividir? Quanto é que você Você pensa realmente? É se você é um adversário forte, a verdade é nu e crua. Quantas batalhas você tem, o é eu tenho feito. Por esse dia uh! Não, porque eu prefiro escutar mais rap Fica tranquilo cuzão, volta lá pra internet Se eu sou adolescente que curte, foda-se leque Quero saber de mais nada porque nós já segue Se acha que é bom passar fã tá pra nós Quando tira sua vida, se escutam vida escuta um bom rap Quando dá minha vida, eu escutei com pep, meu mano Agora a cara se liga Sabe o quanto foi? Escutei com rap Quando o mano próximo minha vida Ei, ah, mano, sabe que agora eu tô puto Vai ser o cu. É. Aí, se você continuar assim, Destruindo eles, acha que o bagulho é ginga No final das contas, você vai ver qual vai ser. O Brasil vai estar fudido e tá pagando pau pra gringa. Ah, é. E outra fita, Você achando que é faqueiro pra bom. Mano, o sua vida no refrão. E hoje ela acabou, mas só que foi greve. Não foi com pep. Legal do macro. Ei, mano, agora você fica nisso. Digo que para usar marca, o brasileiro vai morrer fudido ah. Cala tua boca, aliado Porque a Louis Vuitton também é de favelado ah. Com certeza também é de favelado, mano, pode usar sua marca Eu também uso, mas só que eu prefiro as de batalha e a vira chussada ah. tá errado, você tá todo elegante Só que fala pra mim, pai, tem as roupas ah. e o Agora que cê tá fudido Sua o gripe, o dinheiro no corpo. Um preto um peixe, o sertinho ah! tá fazendo fazer, mais ver, mano Agora percebe que você segue. qual O chupete ah! do meu bairro trabalha aqui no meu show Salvei minha favela ah! Parabéns por você, vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá banhando Eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho ah! Isso não ganhou numa batalha de rap. Oh. Eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu. Essa parada eu cante anima. Eu passo sempre que rima improvisada. Parece que eles não por de rima. Qual foi magrão? Eu sou um cara andarilho. Ganhei o primeiro round sem fazer um trocadilho. Aê, qual que é o que eu tenho que fazer? E as rimas eu venho que vou começar minha carreira. Ué! Toda vez, você tá ligado, meu mano? Que eu faço o fim, faço o meu papel. Como ganhou o primeiro round, e agora eu entendo o réu. faço desse meu papel, em cima dessa batida. Mas meu papo, mano, nem é pra você. Esse papo aqui é pra torcida. Ué! Você tá ligado, meu mano? Pode ter certeza que eu faço o que mais na hora que Aí depois vocês não entendem porque alguns manos não botam pra aldeia. Nunca foi da hora e a mansão não falei sobre a Roma falei sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império, dentro de Roma Uou! Deixa que eu faço Fica de boa, eu não sei se eles já não curte Vim fazer a vida e de virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão, meu parceiro Agora eu vim para arrancar o seu corpo Porque você falou sobre sua carreira Depois que eu matar